Fala, galera! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gecimário. E, galera, chegou aqui para mim, ó, mais um pacote, mais uma comprinha Shopee. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou deixar tirar meu nome aqui, né? Os dados pessoais aqui, ó. Aqui, ó, Shopee. O nome tá pequenininho aqui, mas dá para ver. E galera esse aqui é mais outro perfume que eu falei com vocês no outro vídeo é, comprei vários aí tá vindo aos poucos né eu fui comprando aí um por um e vamos ver qual é o perfume de hoje né quero agradecer demais aí a galera que estão comentando que estão dando like que estão compartilhando o vídeo que estão se inscrevendo no canal que tá dando aquele feedback lá nos comentários quero agradecer demais muito obrigado a todos e continue interagindo no canal, é continue dando seu like para ajudar aí é, a divulgar o canal e sinalizar que vocês estão gostando do conteúdo. Então vamos lá abrir o pacote. Já vou abrir o pacote aqui, ó, porque eu também tenho curiosidade desses perfumes que chega aqui, né, galera? Eu compro mas lá no site é uma coisa, né? Ele pessoalmente que é outro. Vamos conhecer qual vai ser a marca, a fragrância, o modelo agora, tá aqui. E eles vêm bem embalados, gente. Ó, vamos ver. Eles vêm bem embalados, saco bolha. Ah, eu quero agradecer aí também a todos que mandaram para mim aí falando, né? que eu falo que é réplica, ou é parecido, é cópia. Aí a galera comentou aí, dizendo que o certo é dizer que esses perfumes aqui são contratipo. Muito obrigado a todos aí por ter me mandado essa informação. Então, o réplica seria um perfume do igual, vidro igual, mas feito com um outro, uma outra fábrica, né, exemplo. E o contratipo são perfumes assim, bem parecido o cheiro do original, porém é totalmente diferente, né? a embalagem, enfim. Então aí galera, o perfume de hoje é esse aqui, o Coco Channel. Olha, <risos> deixa eu ver se a cama vai focar aqui. É muito, as cores é muito branca aqui, a câmera não foca. Mas deu para ver ali, ó. Coco Channel, Deixa eu ver aqui. É mente, Moiselle, <risos> é top. Esse aqui também será que a é francês? aqui, coco, aqui galera, vou ler para vocês: o coco Mademoiselle, de Moiselle, cheio no Paris, <risos> muito top. Ah, e aqui embaixo está eu, de parfum, vaporizei, spray. Ai, né hoje eu deu, deu para entender. Hoje eu estou usando leite, galera. Eu tomo a B aqui para ver como que é o frasco, né? A tampa já vem primeiro e olha aquela folha de capa. Isso aí, olha galera. Ah, já é de se esperar, né? O vidro é igualmente o dos outros, é um vidro padrão, né? Por isso que a galera tava falando. E se vocês quiserem mandar conteúdo, galera, quiser mandar um feedback, pode ser aqui nos comentários do vídeo. Ou então você pode usar aqui ó, o arroba 2 que é o meu Instagram. E mande conteúdo lá para mim. E é, interagir lá também. Mande foto, é, vídeo, é, mensagem. Ou então nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo também, ó, que é o meu email, e-mail. Ok? gcimario.com e aí a gente pode fazer aquela interação bem legal. Muita gente está mandando aí. É, confira lá meus conteúdos também no Instagram. Me segue lá. E bora que bora gente. Vamos falar aqui do perfume. Galera, olha o Coco Channel. Ah, o frasco. É assim padrão. O site, a loja do site. Já é, deixa descrito lá nas informações que não é original, né? Também não falava que era um contratipo, aí eu ficava falando que era réplica O idêntico, parecida e a galera aí já falou comigo, não Esse tipo de perfume se chama contratipo, então aqui está o contratipo Esse frasco aqui é o contratipo do Coco Channel E vamos ver a fragrância, o Coco Channel eu já tive um original Então eu já conheço a fragrância Vamos experimentar aqui gente. muito idêntico. Muito idêntico. Já tive desse perfume original. Então, esse aqui eu posso falar para vocês, muito idêntico. Só que ele não tá assim tão corpado, tá? Bem forte, mas tá bem parecido mesmo. Esse contra-tipo aqui, agora aprendi, né? Contra-tipo. Esse, esta fragrância tá muito bem. E outra, galera, eu não falei o preço ainda, hein? Por 15 reais Para quem quer comprar, para quem tá vendo esse vídeo aí. Gente, compra! Se você ficou curioso, compra. Dá para, tipo assim, não quer usar na roupa? É, usa ele como é, cheirinho para carro, sei lá... É, Para o ambiente, põe ele naqueles é, borrificador eletrônico né? Que a gente tem os vaporizadores eletrônicos aí. Que os, a fragrância é muito top, mas pode usar na pele. Eu vou até, ó, ó, não faz mal, porque eu já uso. Pelo menos eu não, não deu alergia, não irritou, não coçou, não fez nada, tá, gente? Aproveitando também que isso aí foi pergunta de inscrito: se esse perfume dão. A alergia, pelo menos a mim não deu, eu uso ele tranquilo né? não até agora aconteceu nada e top top, top, então é isso aí eu já espero o seu like né, dá seu like para eu fazer outro vídeo em cima dos comentários, em cima do feedback e já vou agradecendo a todos por ter assistido até o final e tá aqui o contratipo do Coco Channel, da Shopee R$15,00. Muito barato. Vale a pena. né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau.